Oi, vidas! Tudo bem com vocês? Porque eu tô. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como fazer uma hidratação profunda em cabelos ressecados e danificados. Então, fiquem comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês, tá bom? Mas antes, não esqueçam de deixar o like de vocês aqui nesse vídeo e se inscrever no canal, tá bom? Por favorzinho, por favor. Hoje iremos usar as ampolas, socorro capilar da Sala Online. Aqui diz que é para cabelos danificados e ressecados. Então é pra gente mesmo, viu Brasil? Como muitos aqui já sabem, eu estou em transição, então tá sendo muito difícil de lidar com o meu cabelo com duas texturas. Mas vamos recuperar isso, né? Gente, olha como que esse cabelo tá, ó. Meu Deus, mas a gente dá um jeitinho, espera aí. Agora com os cabelos divididos, temos o pré shampoo e o pós shampoo. Aplique em mecha por mecha e sempre enluvando os fios, tá bom? Gente, sem menisquência, hein? Sem, sem miséria. É pra aplicar bastante mesmo em todo o cabelo, tá bom? Não precisa economizar. Essa ampoula provavelmente dá pra você aplicar pelo menos umas duas vezes. Se você tiver bastante cabelo assim, igual eu. Faz uns 15 dias que eu apliquei a primeira vez Essa é a segunda vez que eu aplico a ampula E eu não tenho dó não, Brasil eu passo bastante, lambuza bem Como não tem a toquinha, vai sacolinha mesmo É, <risos> gente, a gente tem que improvisar Vou amarrar aqui com uma chuchinha pra não ficar muito largo, né? Que a sacola é maior do que a cabeça, gente E agora sim Atrás da ampula vem o passo a passo Pede pra deixar 30 minutos agindo, então vamos aguardar Já passou os 30 minutos Agora é hora de enxaguar Tire todo o excesso tá bom, do pré-shampoo E depois você pode aplicar o seu shampoo, tá bom? O shampoo da sua preferência Eu optei em lavar com o shampoo da linha Socorro Capilar também Eu acho legal você usar a linha completa pra ter um efeito melhor Agora é hora de aplicar o pó-shampoo Tá bom? Aplicar no cabelo todo também, mecha por mecha E deixar agir por 3 minutos, tá bom? 3 minutos e depois enxaguar também escolhi o condicionador da linha Socorro Capilar. Como eu disse, eu gosto de usar a linha completa quando é para hidratação profunda. Aplica em todo o cabelo, tá bom? Abaixo da raiz, para não ficar oleosa. E olhem esses cachinhos, Brasil. Já dá pra ver que já estão bem mais definidos, né? Olhem isso, gente. Eu não vejo a hora desses cachinhos crescerem por completo. Depois enxágua bem o condicionador. E é isso, hidratação já está concluída, Brasil. Eu achei que meu cabelo ficou super macio. Já consigo sentir. Eu não sei se vocês conseguiram perceber, mas ele tá muito mais definido do que antes. Olhem isso. Cara, eu tô amando, ver a evolução do meu cabelo. Agora é só finalizar com o um creme de penteada, a sua preferência. Eu nem passei creme, gente. Olhem como ele tá soltinho. Nem precisa de creme, gente. Socorro capilar é isso. Ele é pra socorrer o seu cabelo mesmo, Olhem esse brilho, Brasil. Essas ampolas são maravilhosas. Tô passada. E só tem apenas sete meses que eu estou em transição, hein? Olha como que tá atrás. Quase não se vê mais ponta lisa, gente. Daqui a pouco eu vou poder fazer o BC já, mas só o ano que vem. Agora não. Lembrando vocês que tem o pré-shampoo e o pó-shampoo, tá bom? E é isso, vida. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like aí embaixo e se inscrever no canal, tá bom? Um beijo até a próxima.